Saudações povo, eu sou o Capitão Uretra e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais uma... Aula do nosso queridíssimo UEFN Ou Criativo 2.0 Rapaziada, o que vocês mais pediram pra mim Além da importação de modelos 3D Dentro do jogo, era que eu ensinasse vocês A fazerem cenas cinematográficas Dentro do game, essas cinematics Com certeza são uma das coisas mais inovadoras E marcantes que a gente tem Pelo menos agora nesse começo do Criativo 2.0 Com ela a gente consegue destacar Algumas coisas no mapa, tipo indicar Alguma coisa que aconteceu, fazer transições De tela muito loucas Ou até mesmo contar alguma história, alguma narrativa Narrativa ou algo assim Vocês devem ter percebido que esse vídeo é bem mais curto que os outros que eu passei aqui Porque galera, vocês não tem noção de como é fácil fazer esse tipo de cinemática e animação dentro do jogo Então para eu simplesmente não sair falando Clica aqui e clica ali Eu vou explicar para vocês todo o funcionamento do jogo de câmera E como são feitos essas animações E não vou animar apenas as câmeras Eu vou animar objetos também Antes de mais nada, não esquece de deixar o likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E se você quiser, entra no nosso Discord O link tá aqui na descrição Lá a gente tem um canal chamado Papo Criativo Perfeito para você conversar sobre suas dúvidas Ou então mostrar os seus mapas e as coisas que você tá fazendo pro pessoal Às vezes até eu apareço lá para xingar as pessoas Agora, sem mais enrolação Meu pau na sua mão. Rapaziada, estamos aqui no nosso querido mapa Pênis de Tênis, onde eu tô passando pra vocês A nossa sériezinha de vídeos, e galera, pra gente Começar a trabalhar em algum tipo de animação Com câmera, a gente precisa entender que Vamos precisar de duas coisas Uma função da Unreal E uma função dos dispositivos do Fortnite. Ué, Boni, como assim, véi? Galera, se a gente vier aqui na pastinha do Fortnite aqui embaixo, a gente pode abrir E vocês vão encontrar os devices Ao clicar nos devices, você vai ver Que vai aparecer um monte de coisa que são aqueles Dispositivos que já tinha lá no criativo sous um, a gente sabe que alguns dispositivos Sim, foram meio inutilizados Agora com as funções que a gente tem na Unreal Mas um deles é extremamente importante Pra gente fazer cinemáticas Se você vier aqui na barrinha de pesquisa e digitar Cine já vai aparecer Dispositivo sequência cinemática Você pode só pegar ele e arrastar aqui no seu mundo direto Ele normalmente vem meio enterrado assim Mas é só você puxar ele pra cima Que tá lá, bonitinho Bem galera, vocês podem colocar isso daqui em qualquer lugar do mundo de vocês Afinal ele nem vai aparecer no seu jogo O importante é que você configure ele Bonitinho, tá? Galera, o que, que esse dispositivo Faz? Quando você tá com ele clicado Se você olhar aqui nos detalhes na direita Vocês vão ver que além das configurações dele Você tem essa aba sequência Que no início vai estar escrito None, Porque não tem nenhuma animação ali dentro Então sim, a sequência na verdade É a nossa animação que vai rolar Dentro do jogo, e é essa sequência Que é uma função que a Unreal proporciona Pra gente, pra conseguir fazer uma sequência A gente tem que fazer o seguinte, Eu recomendo que você Faça uma pastinha nova pra organizar suas coisas Vou colocar aqui o nome de cinema Cinemáticas? Porra, não pode ter acento. Cinematics, então, porque eu sou gringo. E dentro dessa pasta, em qualquer lugar vazio, você vai clicar com o botão direito, vai em Cinemática e vai criar uma sequência de níveis. Eu não sei exatamente o que vai ser a nossa animação, então vou colocar com o nome de animação. Não pode acento nesta merda. Então vai ser animazal. Bem, temos aqui o nosso item de animazal criado. Se você clicar duas vezes nesse item, vai aparecer uma timeline aqui embaixo, como se fosse uma espécie de editor de vídeo ou editor de áudio. Tem até aqui botãozinho de play, avançar pro próximo frame, gravação e uma porrada de coisa. Antes de ensinar a gravar com uma câmera, eu vou ensinar vocês a animar um objeto. Porque dessa forma, eu acredito que vai ser muito mais fácil de vocês entenderem como é que funciona essa linha do tempo aqui. Bem, eu vou escolher um objeto qualquer pra gente animar Eu vou vir aqui ó, vou animar um cubo mesmo Adicionei o cubo, ele vai ficar aqui mais ou menos perto Do nosso spawner, e eu quero uma animação Bem simples, eu quero que esse cubo ele saia Dessa região e venha até aqui Mais ou menos, a primeira coisa que eu tenho Que fazer rapaziada, com a minha timeline Da animação aberta, eu preciso jogar Esse cubo na timeline para que os movimentos e alterações dele Sejam gravados nessa cinemática E pra fazer isso é muito simples, quando você tá Com o seu objeto clicado, ele vai ficar Selecionadinho aqui no seu organizador Basta você pegar ele ali do organizador e arrastar aqui pra dentro pra essa área vazia Quando você soltar ele ali, vai aparecer o nome dele E embaixo vai ter essa aba Transform Se você abrir essa setinha do Transform, você vai ver essas opções Localização, rotação e escala Os nomes já dizem por si só, né rapaziada? Isso significa que eu consigo animar essas três coisas Seja o lugar que o cubo tá, o quão inclinado ou o quão grande pequeno ele vai estar tá, Em um certo momento do tempo E é aí rapaziada que entram os nossos keyframes Ou quadros quadro-chave. Se você for brasileiro, mas eu sou gringo. Eu vou dar um zoom aqui na timeline e vou tentar ilustrar vocês aqui com os meus desenhos mega fodas para vocês entenderem o que, que são keyframes e como eles funcionam. Rapaziada, o keyframe é basicamente um registro de algo que aconteceu no tempo de uma timeline. Como por exemplo, vamos supor que eu criei um keyframe bem nessa região aqui. Esse pontinho vermelho é o meu keyframe de localização do cubo. Ou seja, nesse momento da timeline, o cubo estava nessa região. Vamos supor que eu avance a minha timeline um pouco para frente, aqui no frame 90, e eu movo o meu cubo para outra região, por exemplo aqui. Quando eu fizer isso, um novo keyframe vai ser criado, o que significa que a localização do meu cubo foi alterada nesse momento, ou seja, no começo da timeline o meu cubo estava na posição A e no final da minha timeline o cubo estava na posição B. E aí se eu der play nessa timeline, enquanto a sua agulha estiver passando por aqui, vai rolar essa transição do cubo indo do ponto A para o ponto B, tendo assim uma animação. Vamos testar para vocês verem na prática? Ó, vamos lá, tô com o cubo aqui e a minha agulha que é esse treco vermelho, tá aqui no começo da timeline. Eu quero mexer com a localização, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir na aba localização e vou clicar neste pontinho que vai adicionar um keyframe bem nessa região. Se liga. Cliquei e ele criou ali a bolinha que é o keyframe, indicando que nesse momento ele tava nesse lugar. Agora eu vou jogar minha... O zap zap aí de novo, hein? Ai meu Deus do céu Agora eu vou jogar minha timeline lá no frame 120 Vou mover o meu cubo para outro lugar E novamente eu preciso ir lá no, no pontinho de localização e clicar no mais Que daí ele cria um novo keyframe Agora já tá indicando aqui Ponto A, ponto B e a transição entre eles Olha só o que acontece quando eu puxar a minha agulha pro início da animação o cubo basicamente voltou o trajeto dele. Se eu mover, ó, pra frente e pra trás, ele vai movendo conforme a animação que eu fiz. Agora, vamos lá, vou deixar a minha agulha aqui no começo e vou apertar espaço. Se liga nesta belíssima animação digna do. Oscar. E não para por aí, rapaziada. Vocês podem criar keyframes em relação a todos os pontos de transformação aqui. Por exemplo, eu posso fazer o cubo girando. No começo ele vai estar tá normalzinho e no final ele vai ter dado algumas voltas. <risos> então se eu der play, o cubo dá uma andada e uma giradinha. Temos a nossa animação criada. E agora, como é que eu aplico ela dentro do jogo? Quando que essa animação vai acontecer? Como que ela vai acontecer? Bem, é aí que entra o nosso dispositivo cinematográfico. Lembra que a gente deixou ele aqui escondidinho no canto? Eu basicamente vou clicar nesse dispositivo. E aqui na área da sequência, eu vou jogar a animação que a gente acabou de criar. Eu pego ela e arrasto ali pra dentro. Enfim, galera, joguei a minha animação ali dentro do nosso dispositivo. E agora, tem uma série de formas que a gente pode escolher dessa animação rolar. Se a gente vier aqui nos detalhes do dispositivo A gente tem algumas opções, por exemplo Restaurar estado, reprodução automática Reprodução em loop, os nomes dizem Por si só né rapaziada, se eu deixar em Reprodução em loop, ela vai começar e nunca vai parar Vai ficar resetando o tempo inteiro Se eu deixar em restaurar estado, quando a animação Acabar, ela vai voltar pro jeitinho que ela tava antes E por aí vai, se eu deixar em reprodução Automática, a Unreal vai me oferecer Essa opção aqui ó, que basicamente Vai indicar quando que essa animação vai acontecer Esses aqui são estados de jogo Por exemplo, o pré game é quando você acaba de entrar no mapa, mas o jogo ainda não começou Se você deixar em reprodução automática em pré-game Significa que assim que você entrar no mapa, essa animação vai rolar Mas nesse caso, eu não vou deixar em reprodução automática Porque não é o que eu quero mostrar aqui A visibilidade indica se todo mundo que tá no mapa vai ver essa animação Ou se apenas a pessoa que ativou essa animação Ou apenas a equipe que ativou essa animação vai ver ela na tela. Um exemplo de mapa que usou isso aqui um pouco mal, é aquele mapa do Scary Doll que eu joguei alguns dias atrás aqui no canal. Um amigo meu disse que se você jogar aquele mapa com outras pessoas, se outra pessoa tomar um jump scare, o jump scare vai aparecer na sua tela também. Ou seja, a animação do jump scare tá ativada pra ser exibida pra todos. E não faz o menor sentido isso. Então toma cuidado com o que você vai fazer nas opções da sua animação, tá? Agora, finalmente, como é que eu faço pra ela tocar em uma situação específica? Por exemplo, eu quero que essa animação toque quando eu apertar um botão dentro do jogo. Bem, para isso a gente primeiramente precisa pegar esse botão lá na pastinha do Fortnite, Devices e aqui ó, Button. A gente pode jogar o nosso botãozinho lá para dentro. Travou o meu Unreal, meu PC vai queimar. Eu vou deixar o botãozinho bem aqui perto desse cubo, já que ele vai fazer a animação do próprio cubo, né? Agora eu preciso fazer uma ligação do meu dispositivo cinemático com o meu botão. Antigamente no Fortnite você precisava usar os canais. Como por exemplo, o meu botão vai transmitir para o canal 2 e o meu dispositivo vai ser ativado ao receber do canal 2. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia o Fortnite funciona com um sistema de eventos. Os eventos ligam os dispositivos de forma mais direta. Por exemplo, a gente tem um botão que tem o um evento interagir e esse evento liga com o dispositivo cinematográfico que vai causar a ação de reproduzir a animação. Então assim, basicamente um dispositivo manda uma ordem e o outro recebe essa ordem. Para configurar isso é muito fácil. Eu clico no meu dispositivo cinematográfico e eu desço aqui embaixo ó, até encontrar esse opções de usuário funções. A gente tem a função reproduzir. Basicamente, eu preciso clicar nesse maiszinho que tem aqui para eu poder escolher qual objeto do meu mapa vai reproduzir essa animação. Então eu clico no maiszinho e automaticamente vai aparecer essa janela com um conta gotas. Se eu clicar no conta gotas, repara que o meu mouse virou ali um conta gotas. E aí com ele eu preciso clicar no objeto que vai ativar o meu dispositivo. Que no caso, é o botão Cliquei no botão E pronto, o botão ele já está adicionado ali como um elemento Mas antes de testar, a gente também precisa colocar qual a ação do botão Que vai fazer com que essa animação role Então aqui onde está escrito NENHUM Eu clico e coloco ON INTERACT Ou seja, ao interagir com o botão Meu pau na sua mão a minha cinemática reproduz Bora dar aquele Ctrl S pra salvar e vamos testar o jogo Certo, rapaziada, tamo aqui O nosso Donkas tá ali dançando E lembre-se, sempre que a gente entra no nosso modo de teste Aqui do jogo, a gente entra no modo de criação né? Então a gente pode pegar o celularzinho e tudo mais Pra conseguir rodar a animação A gente precisa apertar ESC e começar o jogo Com o jogo iniciado Vou apertar o botãozinho e Tá lá O nosso cubinho se movimentando Reparem, rapaziada, que quando a animação Do nosso cubo termina depois de um tempinho ele simplesmente volta para o ponto inicial dele lembre-se disso porque eu vou mostrar para vocês uma configuraçãozinha específica também vamos supor que você queira que essa animação não fique voltando no estágio inicial dela por exemplo um objeto se moveu e você quer que ele fique parado lá no ponto final dele e não volte mais para isso você tem que abrir a sua animaçãozinha a sua sequência que você criou você vai abrir as transformações ali do seu objeto e no Transform, você clica com o botão direito, depois você vai em Editar Sessão, e na aba Quando Finalizado, você muda Keep Estado ou Keep State, se tiver em inglês. Isso vai fazer com que a sua animação trave lá no final, ele não vai ficar voltando para o início. Certo, vocês já sabem como é que funcionam keyframes e já sabem como é que vocês criam uma sequência de animação e ativam dentro de um dispositivo. Agora, como é que eu faço isso com uma câmera para realmente ter aquela tela cinematográfica dentro do jogo? Rapaziada, é bem simples, você vai lá em cima no nosso quadradinho de inserção e na aba cinematografia você vai colocar um ator de câmera cinematográfica. Vocês vão ver que vai aparecer essa câmera zona mesmo. E quando você clica nela, fica aparecendo aqui nesse cantinho o preview da visão dessa câmera. Então se eu virar ela aqui pro doncas por exemplo, vai aparecer o doncas E eu posso transformar ela de todas as formas, né? Eu posso rotacionar, posso mover para lá e para cá, posso até mudar a escala, mas isso não muda nada na câmera em si, na visão dela. Então vocês já devem estar imaginando... Hum... Se eu criar uma sequência de animação e colocar a câmera ao invés de um cubo, eu consigo animar a visualização dessa câmera? Exatamente. Então vamos lá, vamos fazer o processo de novo, tá? Ali a nossa camerazinha. Eu vou clicar com o botão direito aqui em uma área vazia, vou em Cinemática e vou criar uma sequência de níveis. Dessa vez vai ser Câmera. Clico duas vezes nessa animação, pego a minha câmera lá no nosso organizador e arrasto para dentro da minha timeline. E automaticamente já vai ter essa visão de preview da sua câmera. E aí é a mesma coisa, rapaziada. A gente tem aqui ó a câmera e as opções dela e dentro das opções a gente tem também o transform. Se por acaso a sua visão não aparecer, essa visão da câmera, você pode fazer o seguinte. Deixa ela clicada e aqui no olhinho que tem na sua timeline, você vai mudar para pilotar câmera. Assim que você clicar ali, vai aparecer a visão da sua câmera e você consegue pilotar ela com o WASD e botão do mouse, igual você controla a câmera normal da Unreal. Então vamos lá, nossa câmera vai começar bem aqui, vou até diminuir a velocidade aqui para eu controlar direitinho. Esse aqui vai ser o ponto inicial da minha câmera. Então eu vou apertar aqui para criar um keyframe de transformação e lá para o frame 120, mais ou menos, eu vou mover minha câmera aqui para frente, ó, vou levar ela lá para frente e um pouco para cima também, para exibir os meus doncas. E Obviamente, eu clico aqui no mais de novo para registrar a posição final da minha câmera. Se eu voltar aqui atrás... Olha rapaziada, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, eu tô apanhando pra essa câmera Porque por algum motivo, ela não faz a rotação normalmente, ela dá um 360 Então pra evitar dor de cabeça, eu vou sair dessa visão de controle de câmera E vou animar ela da mesma forma que eu animei o cubo, vou animar ela olhando de fora mesmo E usando esse previewzinho aqui de câmera pra saber onde eu tô olhando Porque eu não quero minha câmera rodando não, tá maluco? Então vamos lá, a primeira posição vai ser essa, eu marco o transforme e lá no final, eu jogo a minha câmera para frente, um pouquinho para cima e dou uma leve giradinha para mostrar os nossos donkas. E vou lá e dou mais um Transform. Agora sim, se eu dou espaço, aparece a nossa animação bonitinha, sem aquele 360 aleatório. Certo? Nossa animação tá feita, eu vou salvar ela. E ao invés de criar outro botão e outro dispositivo, eu só vou vir aqui no nosso dispositivo e vou substituir a animação do cubo pela animação. Da câmera, dou o famoso CTRL S Pra gente salvar o nosso projeto E vamos testar de novo Certo, tô aqui na ilha de novo, já iniciei o modo de jogo E agora, o mesmo botão que eu apertei Pra mexer o cubo, vai ser o botão que vai ativar A animação da câmera do Donkas Apertei, olha lá Maravilhoso, mano Dá pra apertar de novo? Dá Gente, é isso daí Temos aí essa maravilhosa animação óbvio que é a coisa super simples mas rapaziada sabendo criar animação e ativar o dispositivo vocês não têm limites vocês podem usar não apenas botões mas como também gatilhos e áreas mutantes e várias outras coisas que tem no criativo que ativam esse tipo de coisa então dá para você fazer cutscene dá para você fazer jumpscare dá para você fazer uma exibição de algum item mais de perto o céu é o limite e a memória do mapa também. Rapaziada, como já tinha dito lá no início do vídeo, esse foi um vídeo um pouco mais curto e um pouco mais simples porque realmente isso é uma coisa muito simples de se fazer e faz total diferença nos mapas. Pessoal, amanhã teremos mais um vídeo no mesmo horário, 18 horas, onde eu vou ensinar vocês a mexerem com modelagem de montanhas, lagoas e ambientes naturais usando a nossa ferramenta de paisagem. Acredite ou não, tem bastante coisa pra falar sobre isso e os resultados são lindos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like ou, infelizmente, eu vou ter que te castrar no meio da noite. Vejo vocês aqui amanhã, tamo junto e até a próxima. Beijo do careca! Fui!